Olha só pessoal, estou aqui com o Alberto, estou aqui com o Carlos da Casa Verde, quem criou o Revelação Lopes. Olha, estou aqui com esses dois amigos E eu quero saber e conhecer Um pouco da história desse Curió Revelação Que foi um grande fenômeno aí no mundo dos criadores de pássaros Primeiro eu quero perguntar aqui para o Alberto Qual é a percepção que ele tem desse pássaro E depois você vai me contar Alberto, fala para mim O que é que você se, se apaixonou Como foi a sua paixão por esse pássaro O que é que você tem a falar desse pássaro aí? Então, quando a gente fala em Curió de uns 5 anos pra cá, a gente foi muito exigente, voz, andamento, melodia e colocação de notas, né? De uns anos pra cá, o Ponta Negra ganhou muita coisa, a gente sabe disso, várias premiações. E o ano passado teve um curiosinho novo que despontou, no bem diferenciado no, no campeonato, né? Que foi o Revelação, uma novidade que, que despontou uma qualidade bem acima da média, né? E o que é muito legal, vendo um criador que não é tão conhecido como muita gente, nome muito forte no mercado, né? Só que tem manejo, tem carinho, investe em qualidade. Ele é meu cliente, vendo alimentação de ponta para ele, compra produtos nacionais importados de primeira linha e tem o, tá tirando bichos de de, de altíssima qualidade, né? de altíssimo padrão, né? Altíssimo padrão. Então aí que vai, você tendo assim base genética, carinho e boa alimentação e manejo de berço as coisas acontecem né aí agora eu vou perguntar pra ele alberto vou perguntar pra ele aqui como foi a surpresa de ter produzido esse pássaro né e o que foi e como foi que esse pássaro chegou na tua mão bom acontece o seguinte é pra mim foi uma surpresa muito grande realmente eu eu venho criando curió desde 2004 tá sou um criador novo mas sempre acredito de ter que eu fosse tirar um, um passarinho de boa qualidade. E eu venho investindo em, em genética tal. e tal. Em 2015 eu tirei o Fantástico, que o Fantástico nasceu na minha casa. Em 2018 eu comecei a botar o Fantástico na criação É um passarinho que era clássico E eu, não, eu sempre, nunca quis colocar ele na criação Para não estragar Mas em 2018 eu resolvi botar o passarinho para criar E realmente tem me dado muito resultado E o Revelação foi uma cruza do Fantástico Com uma bico branco que eu tenho Que deu muito certo Você tem ela até hoje? Tenho ela até hoje hoje e tem dado muito certo. E é aquilo lá, a gente procura fazer o máximo, né, para tirar qualidade, tem, enfim, é cuidado, é amor, é carinho, tudo isso, né, que você tem que ter no, na ave, não é pelo fato de você tem um passarinho e querer explorar ele, e querer tirar, tirar muitas vinhadas para poder fazer dinheiro, porque dinheiro não é tudo, né você tem que pensar no, no bem-estar da ave Então, eu estou feliz, estou contente. Para ficar bem massificado e ficar bem claro, fala para mim de novo o teu nome, o nome do teu criatório, e fala para mim quem é esse pássaro, o que foi que ele fez, o que foi que ele já ganhou. O Bom, meu nome é Carlos Eu sou da Casa Verde O meu criatório chama-se Saura Criatório Saura Que é o meu sobrenome E... E o revelação é isso daí, é um passarinho que deu muito certo, um passarinho muito bom, e eu espero com certeza tirar outros filhotes, a mesmo nível ou talvez até melhor, quem sabe. Você precisa pelo Fraga esse ano, né? É, hoje o passarinho é dono, quem é dono é, é realmente o Fraga, e eu acredito que ele vai ser campeão novamente. Pois é, e esse pássaro, ele tem se destacado mais na voz, na melodia, ou é um conjunto completo? Completo. O Revelação, ele é um conjunto completo Ele tem melodia, ele tem voz, ele tem andamento Enfim, é um passarinho muito bom, é um passarinho muito diferenciado mesmo, entendeu? E, e hoje ele tá com quem? Com o seu Fraga Fraga que é o, o dono dele É Roberto, mas... e esse pássaro, rapaz, você já com certeza vocês já viram ele na estaca, né? É um show É um show Ele é bem acima da média, vai ser é um passarinho difícil de ser bater. Né? O Ponta negra começou a criar agora. parece, não deve estar indo mais para campeonato, né? Okay, e você tem um vídeo dele com seis meses, o que é que ele faz nesse vídeo aí? Ah, ele... Você quer ver o vídeo? <risos> Fala o que é que ele faz, que depois eu ponho no canal pra galera ver. Ele é muito bom, ele já, ele já nasceu feito. É um passarinho, desde novinho, espetacular, dando as notas bonitas, com muito balanço, muita repetição. Enfim, é um passarinho que me deu muita alegria. E na verdade, nem eu esperava isso. Pra mim foi uma surpresa, porque eu sou um criador, um criador tão novo, um criador que, como dizem, né, um criador que vem da favela, né, porque não tem um grande criatório, minha casa é muito simples, meu criatório é simples, mas eu acho que o manejo meu acho que é muito bom, então tudo que é feito com muito amor e carinho, tem tudo para dar certo. Rapaz, eu posso te perguntar, como é o teu manejo no encarte? Como é o teu manejo que você faz para ensinar o curió a aprender? Porque olha só, é muito importante, né Alberto, o cara falar sobre esse tipo de manejo, né? Porque às vezes a pessoa que está começando, ou não tem um criatório que é tão conhecido, ela também pretende ter um curió de alto padrão, né? Eu queria saber, eu queria saber como é que é o manejo dele. O que, é que você acha que ele vai me dizer? Ah, com certeza vai ter manejo de berço, né? Porque é assim, a gente é apaixonado pelos bichos. Quem pega um curiódico quer pegar fêmea, quer criar, quer... E assim, aonde você cria, você não encarta, né? Então, quem tem muitos espaços, fica uma, uma cidade muito grande, mas quem não tem vai ter que optar. Ou quer ter um curió de canto de alto padrão né, na casa, pra competição, ou vai, ter, vai ser um robista com um, dois, três disputando o canto, né? Ou vai ter um ambiente para criação, um ambiente de manejo de encarte, um manejo para guardar um bicho de estaca, né? Senão não vai dar certo, não consegue segue, né? Vou descobrir com ele aqui como foi que ele fez esse manejo. Ah, aí. Perfe... Nem eu sei direito aí, nem. <risos> Vamos descobrir junto aqui. Fala pra nós aqui, não, mas não esconda nada, tá? Aqui a galera do canal Pássaro Eletrônico quer saber de tudo, não me esconda nada. Ó o Danone aí. Na verdade é o seguinte: o, o meu manejo não. Não tem segredo nenhum, é, porque é um criatório de, muito simples, né? não, não é um criatório que tem espaço, não tenho nada acústico, então eu tenho lá um quartinho que eu deixo os pardinhos isolados, todos eles encapadinhos, ouvindo CD, eu procuro, uh, nessa época você vê, não tem o um Curió cantando. Então, é um ambiente próprio para fazer o pardo que ele não está escutando nada A não ser o CD E esse CD, que CD que seria? É, o CD Prata e 30 anos O, é, o Prata e 30 anos O FH? O FH e 30 anos Quanto tempo que ele ouve o canto? Ele começa a ouvir que hora e termina que hora? Bom, quando eu inicio a criação é, o, a, Ele está programado para tocar Começar a tocar 4 horas da manhã E parar 8 horas da noite Quando uh, Começo a criação Ele toca em torno de 40 minutos e para 20 Quando o, os filhotes já estão Um pouco mais adiantados Eu paro uma hora e meia E, e toco 10 minutos Porque você tem Você tem que dar espaço Para que eles uh, Realmente que mostra aquilo que eles são. Então esse foi o manejo que você fez com revelação, com revelação e com todos os pardos que eu tenho. Eu venho tirando bons passarinhos graças ao bom Deus de 2015 para cá sempre sai alguma coisa. E então não sei se é sorte, se é manejo ou se é qualidade. Ou é tudo junto, né? Eu acho que é um conjunto, né? Disso tudo, né? É. De manejo, de qualidade, de carinho, de amor, dedicação enfim, a gente gosta muito eu gosto muito de curió então, aliás, eu, eu nasci vendo meu pai indo caçar curió os mateiros, quer dizer então, e o meu pai sempre teve bons curiós, Mateiro mateiros repetidores que eu nunca vi igual então isso aí já tá já no sangue Desde menino é capirão, né? Já vim já vendo meu pai Mexendo com curió Gostando Então isso daí E em 2004, quando eu falei pra ele Que eu ia começar a criar curió ele falou, você é doido <risos> Bacana Ele falou, você não vai conseguir falei, É muito difícil tal. Eu falei, pai E a... realmente é, né? Eu falei, as coisas mudaram muito Antigamente, você não tinha muita Muita facilidade, né? O que aconteceu com o Curiol? O que aconteceu com o ano passado? É o que está acontecendo com, o curiol, com a coleira hoje? O Curiol mateiro, o macho até galava cedo, porque a é muito difícil de criar em gaiola. Contém foi evoluindo e ficou um negócio fácil. Como o bicudo também. Hoje é o que está acontecendo com a coleirinha. As coleiras que em cativeiro já estão criando mais fáceis também. Você vê que é a mesma coisa o ciclo, né? Então você cria em gaiola, vai aperfeiçoando a genética dela e vai evoluindo a criação em gaiola. Né? medicamento que você prepara as assim, fêmeas. Naquela época, naquela época não tinham esses medicamentos, então tudo era mais difícil. O meu pai mesmo tentou criar e nunca, nunca conseguiu nada. Então ele falou, Carlos, é muito difícil. Eu falei, não pai, hoje as coisas estão mais fáceis, tem mais recurso. E realmente, infelizmente, ele se foi embora e não, e não teve a oportunidade de ver os meus passarinhos De ver o teu sucesso De né? ver o passarinho ser, ser campeão Mas, tudo bem mas eu... Olha, quero agradecer pra você, meu amigo Carlos Alberto Olha, pra mim é uma alegria muito grande ter esses, esses grandes homens aqui Prestigiando essa festa O que, é que você está achando da festa aqui? Espetacular, olha, desde a primeira paeja A gente vê tanta alegria Harmonia, veio o pessoal do Bicudo, veio o pessoal do Canário, os curioseiro em peso, a energia lá em... Ó pessoal, quem não veio perdeu, foi um evento muito, muito da hora. Foi muito legal mesmo, viu? E o senhor, o que, é que o senhor está achando desse grande evento aí? É, realmente maravilhoso, né? Uma festa linda, reunindo só gente boa, o pessoal tudo. Com, com aquele mesmo foco, né, que é, que é realmente o curió, é o passarinho, é a ave. Então, eu acho que a festa tá, tá ótima, muito bonita. Obrigado por essa entrevista. Eu, pra mim é um prazer muito grande é, ter aqui você no nosso canal aqui. O Alberto já é de casa, já é parceiro. E pra mim sempre é uma alegria recebê-los aqui. E sempre que vocês vêm aqui, sempre deixa é um conteúdo muito bom, um conteúdo excelente para quem quer aprender e Entender o mundo do Curió, muito obrigado Imagina, obrigado, eu te agradeço Pela oportunidade Valeu meu querido Alberto, tamo junto sempre Tchau pessoal, obrigado a todos e um maravilhoso ano a vocês todos Aí também, viu